Ciência no Cotidiano E a saudade que eu tava dessa trilha Da gente falar sobre ciência e neurociência No dia a dia Ela, eu adoro essas coisas eu Fico vendo notícia E eu de férias E ficava lá no celular Fiquei de férias, mas assim, né, Cláudia E aí eu falava, ai, quero mandar isso pra Cláudia eu Não vou, que eu tô de férias deixa eu mandar eu... não vou porque eu tô de <risos> Cláudia Feitosa Santana, boa tarde, Cláudia. Oi, querida, boa tarde, boa tarde aí pro Pelotão e pra todo mundo, tava com saudade de você e Mas, comecei ó, a ser muito né? A Bárbara falou, a Bárbara me mandou mensagem, meu Deus, a repercussão que deu o quadro da Cláudia no sábado passado foi enorme, eu falei, ah amiga, é assim mesmo, Cláudia. <risos> Cláudia, e para essa semana, também a gente tira do noticiário né, a, a explicação que a gente quer aqui no quadro, porque um estudo da Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, estava mostrando os efeitos das redes sociais em adolescentes e trouxe resultados que merecem atenção, porque sim, cada vez mais a gente está batendo né, o martelo de que o uso frequente das plataformas pode gerar alteração no cérebro, principalmente dos mais jovens. Então, queria que a gente falasse um pouquinho por onde a gente pode começar. Ah, vamos começar por esse artigo que veio parar essa semana no Brasil e aí depois a gente continua. É, esse artigo, quando saiu aqui, saiu no New York Times, aí depois veio para o noticiário brasileiro. E por quê? Assim ele é meio inconclusivo, a gente não consegue tirar muita conclusão, e a própria noticiário disse isso, que ele encontrava, ele fazia uma avaliação do cérebro, das, do cérebro dos adolescentes em atividade, com 12 anos, com 13, com 14. E que com 14 anos eles percebem que existe uma ativação maior é, e que indica uma hipersensibilidade dos adolescentes que usam muito o celular para interação social, ou seja, para se si vai ser aprovado ou rejeitado, seja nas redes ou no contato social. Mas por que, que ele era inconclusivo? Porque a gente não sabe se isso era um, é um ajuste da, da, da criança para uma melhor interação social ou se já demonstra um comportamento dependente compulsivo. Mas, então, para a gente não ficar no ar, eu fui lá fazer uma revisão dos artigos e a gente teve uma conversa sobre celular, né, Petra, em abril. Foi. E de lá para cá, uma quantidade de artigos, então a nossa conversa vai ter bem focada nesses últimos estudos. Para entender um pouco melhor, ah, ok, esse estudo que veio parar nos jornais é meio inconclusivo, a gente não sabe o que significa exatamente essa hipersensibilidade do adolescente. E aí, no, no ano passado, no meio do ano passado, saiu um estudo enorme, gigante, que avaliou uma, uma base de dados de mais de 84 mil pessoas, de 10 anos de idade a 80 anos de idade, com a utilização das redes sociais. E o que, que se verifica? Que elas têm sim, mas isso não é, é, é avaliação do tempo de rede social, e do bem-estar da pessoa. Às vezes, a pessoa até tem uma avaliação de bem-estar bom enquanto está nas redes, mas esse estudo avalia a consequência disso, um ano para frente, um ano para trás, esse tipo de coisa. E o que, que se verifica? Muito tempo de uso de redes sociais trazia, sim, uma sensação de bem-estar negativo, ou seja, mal-estar, mas que ele é mais negativo, com a sensação de que eu estou exagerando no meu uso, para adolescentes. Aí, o que, que esse estudo fez? Pegou, dentro dessa amostra de mais de 80 mil pessoas, pegou 17 mil, mais de 17 mil que estavam entre 10 e 21 anos de idade, para avaliar esse tempo de uso das redes sociais e essa sensação, né, tá me fazendo mal ou tá me fazendo bem. E foi se detalhar um pouco mais. E aí o que, que eles verificam? Os adolescentes são mais sensíveis à consequência, né, ao uso das redes sociais para o seu bem-estar, mas é a única faixa etária que dá diferença entre os gêneros. E ele é mais negativo para o gênero feminino do que para o masculino. Mas não é que não. Significa que não tem que usar. E ainda fizeram mais. Qual que é essa janela? E por que, que afeta mais as meninas, né, do que os meninos, né? Os diferentes gêneros. Porque a janela do gênero feminino ela é maior. Ela começa mais ou menos com 11, 13 anos de idade e vai até os 19 de ser mais suscetível às redes sociais. E para o gênero masculino é dos 14 e 15 anos de idade até os 19. Ou seja, as meninas são mais suscetíveis mais mais cedo do que os meninos. Talvez pelo interesse. Os meninos às vezes muito é rede é videogame. Assim, eu estou falando menino, menina, mas a gente pode usar gênero feminino e masculino. Tá. Isso indica Aí, aí a gente fica pensando assim, ah, mas o que, que isso interessa para os pais? Né? O que, que exatamente isso vai orientar ao pai e à mãe do que fazer com esses adolescentes? A atenção para as meninas chegando próximo dessa idade ela, e, e a interação que essas meninas têm com as redes sociais, ela deve ser maior até do que os meninos, porque os meninos vão trazer essa preocupação um pouquinho mais tarde. É óbvio que isso varia, tem a variabilidade. Pode ser que tenha, tenha um garoto que seja mais suscetível mais cedo. Isso vai existir, mas gera uma atenção. Para a maioria é mais para as meninas adolescentes do que para os meninos. Então esse estudo que é e esse estudo que é muito grande foi meados do ano passado. Ele não deu muito noticiário, mas ele ajuda inclusive a tirar mais conclusões do cuidado que a gente tem com esse estudo que saiu essa semana. E muito relativo a essa saúde mental, né, Cláudia? Exato, porque assim, você, para os adultos, você, sem a... você tem aquela sensação negativa quando aquilo está te fazendo mal e é mais fácil de ficar consciente disso. Para os adolescentes, não. E para as meninas, pior do que para os meninos. É impressionante Sério, assim, eu, eu fico preocupada muito com, essa, com esse efeito condicionante em relação aos comportamentos, sabe, é, da, dos jovens, justamente por essa vulnerabilidade que você fala, por essa, ainda, eu não sei, o cérebro tá em formação, ainda não tá? Tem um período que termina essa formação? Você já contou pra gente isso. Então, esse estudo que pega esses mais de 17 mil Focando no adolescente, mas que vai de 10 a 21, vai de 10 a 21, por quê? Até mais ou menos 25 anos, por aí, o cérebro está em formação. Ou seja, você é realmente muito mais suscetível, extremamente mais. E, mas, mas aí também tem assim, olha, bom, então vamos lá. <risos> mais orientação para os pais. Nesses últimos meses, Petra... Saíram três outros estudos gigantescos, porque a gente pensa assim: qual que é o tempo, né, de muito tempo de uso excessivo? Qual que é? Como é que a gente consegue balizar? Porque o celular ele não é que nem cigarro. Cigarro dá para ficar sem, bebida é. alcoólica dá para ficar sem. O cigarro não. O cigarro é mais ou menos como carboidrato. A gente consegue ficar sem carboidrato na vida. E tem gente que, inclusive, é viciado em carboidrato. Tem mesmo. Como pode estar, de repente, viciado em celular? Mas carboidrato é uma coisa que você precisa encontrar um equilíbrio. O celular idem. Porque ele veio para dentro das nossas vidas e essas crianças têm aplicativo da escola. Tem que fazer lição de casa, às vezes, pelo celular. Então, a gente tem que ter um outro cuidado. Agora, outros estudos com também mais de 10 mil adolescentes. Em geral, entre os 9 anos de idade e os 14. Eu não vou falar qual é a conclusão do tempo de sono e de tempo excessivo de tela, tá? Eu vou primeiro contar quais as consequências e depois qual é a recomendação que eles encontram. Uhum. Quatro problemas. Com tempo excessivo de tela e, ao mesmo tempo, dormindo menos do que tem que dormir. Primeiro problema, problemas cognitivos, quando eu falo cognitivos eu quero dizer mais ou menos três coisas, capacidade de ter atenção, capacidade de ter boa memória e habilidade de fazer boas escolhas, tomada de decisão, ou seja, quanto mais tempo de tela passou do tempo que é recomendado, eles encontram esses problemas cognitivos, além disso, tem problemas de comportamento, agressividade, irritabilidade, teimosia, esse tipo de coisa. Ou seja, qualquer criança dá trabalho, mas muito tempo de tela dá mais trabalho ainda. Gordura, sobrepeso, mais adiposidade, mais gordura, mais peso no corpo, não saudável. E volume cortical, que significa menos neurônio, e aí é um cérebro mais, digamos, atrofiado, e o cérebro mais desenvolvido, ou seja, que está maturando, né? porque isso é dos 9 aos 14, 15 anos de idade, ou seja, esse está desenvolvimento, ele está ficando o quê? com neurônios mais fortes, mais resistentes, mais neurônios, basicamente são esses quatro problemas. E aí, qual que é? Não, não são coisas isoladas, são no mínimo duas coisas juntas. Passou de duas horas de tempo de tela recreacional. Estou tirando se está lendo um livro é, no, na tela. Eu estou tirando se está fazendo, de fato, lição de casa com o celular. É isso, eu estou falando tempo recreacional de tela que inclui televisão, Celular, rede social e tudo que é recreacional. Passou de duas horas, eles já encontravam essas, esses quatro problemas. E dormir, no mínimo, de nove a onze horas. Isso para os adolescentes de nove a quinze anos de idade. Mais ou menos. Isso, um estudo. O outro estudo ele acaba complementando esse, que eu acho que são mais de 17 mil adolescentes, mais ou menos na mesma idade. Acima de três horas de tempo de tela recreacional, problemas cognitivos, que são basicamente aqueles três domínios que eu te falei, atenção, memória e tomada de decisão graves, problemas graves. Ou seja, já aumentou uma hora. É mais fácil de encontrar mais crianças com mais problemas cognitivos considerados graves. E aí, tipo acabou. Quê? De... Ah, e antes de falar desse, desse que acabou de sair. Problema... Problemas atencionais seríssimos. Atenção, tá. Proble... Atencional, de concentração, de foco, tudo entra junto. Problemas de memória, mais dificuldade para lembrar das coisas que tem que lembrar. Ou seja, estudou? E tem mais dificuldade de lembrar o que estudou. E problemas de escolhas, tomada de decisão, mais dúvida ou escolhas equivocadas, esse tipo. Mas aí problemas, esse aqui passou de três horas, eles têm mais chance de encontrar mais crianças com mais problemas desse tipo. E saiu agora, esse mês também, um outro artigo, também uma base com mais de 11 mil mais de 11 mil adolescentes, e o que, que eles encontram? Mais de 4 horas de tempo de tela tem mais chance de ter transtorno de conduta e aquele transtorno opositor desafiador. Ou seja, já é diagnóstico, aumenta em 5, 7% mais ou menos a chance de da criança ser diagnosticada com um desses transtornos, que são problemas de comportamento agravados de forma tão séria que a criança recebe um diagnóstico. E esse, esse último estudo, Cláudia, como é que ele pode impactar? É, na maneira como a gente permite, eu acho que o, mais de tudo assim, como é que a gente permite as crianças e os jovens a usarem isso? Né, porque a gente estava até tendo uma conversa aqui antes, é, no programa, assim, o celular, você falou até, me, me deu até um receio, porque televisão, às vezes, a gente nem põe nessa conta, e está dentro dessa conta. Está dentro tá dessa dentro. conta, Como é que a os gente... estudos consideram. Como é que a gente pode usar esses estudos para é, balizarem a nossa atitude em relação às crianças? É não permitir é, moderar o que, que você acha, assim o que, que eles podem nos ajudar no dia a dia? É o famoso caminho do meio, moderação. Não tem, outra, não tem outra alternativa, porque assim, variabilidade entre essas crianças tem muito. Por exemplo, quando eu era pequena, o meu primo mais novinho que, que eu era, ele lia Barça. Então, se uma criança hoje está recreacional dela, lendo a Wikipedia, história da revolução, é, biografia de da Clarice Lispector. E que recriação maravilhosa Nossa, é essa? É demais. Ela lê demais e ficar míope, ou um pouquinho mais míope do que deveria ficar. Nossa, tem muita criança usando óculos, criança pequenininhas usando óculos, Eu até fiquei com essa dúvida, valeria a pena Não, a entrevistar um oftalmico. A miopia está relacionada com muito tempo de leitura e muito tempo de tela, por isso que quando os países aumentam o tempo recreacional, fora, reduz a quantidade de criança com miopia, mas criança que lê demais... Às vezes fica, fica míope, não tem... mas é uma outra história. Por exemplo, tem criança que se tem que dormir entre 9 e nove e meia da noite, vai com o celular para a cama e de fato 9, 9 e nove e meia da noite ela dormiu, ela pode ir com o celular para a cama. Agora, a maioria não. Vai com o celular para a cama, não dorme na hora que tem que dormir e continua com o celular na cama. Isso já é outro problema. Estudos que mostravam antigamente que a criança comer, assistindo televisão não era saudável e aumentava a chance de ter obesidade, a regra serve a mesma coisa hoje em dia. Comer com a televisão ou com o celular que dá no mesmo é tempo de tela. Ela tem menos atenção, ela condiciona a atenção à comida dividida pela televisão. Mais chance de ter obesidade depois, mais chance de ter obesidade depois. Por isso que tem que ter o caminho do meio. E para o pai, pro pai e para a mãe fica difícil, porque ele precisa ter o controle de qual é se, tá, se tem qualidade ou se não tem. Total. Qual é o tempo emocional? Eu ficava, por exemplo, no telefone com as minhas amigas quando eu era adolescente. Hoje, a minha sobrinha ficar trocando mensagem ou no vídeo com uma amiguinha, isso não é ruim. É o treinamento dessa interação social que é tão importante para a gente. Então, precisa do pai avaliar se é boa qualidade, se é má qualidade, está fazendo bem ou mal para o meu próprio filho, para a minha própria filha. Total. Só uma última coisinha rapidinho, Cláudia, o Leonardo, o Ingenito, ele fala assim, por favor, pede para mim, qual, onde eu acho, qual a bibliografia desse estudo que a, que a Cláudia está falando de tempo de desenvolvimento. esse tema me interessa muito, ele está fazendo uma apresentação com jogos de educação, tarará, e ele quer saber se ele pode achar isso aí. Pode, tem, tem no meu livro algumas coisas, o meu Instagram está cheio de coisa, manda um direct lá, arroba Peitosa Santana, mas tem no meu YouTube também, quando eu posto, normalmente eu posto e já posto na descrição uma bibliografia extensa. Boa, vai lá no canal da Cláudia, vai no Instagram da Cláudia, leia o livro da Cláudia, porque é tudo de bom para a gente se situar em relação também a tanta informação, nem todas são tão relevantes. E a Cláudia ajuda a gente aqui a desmistificar, mas também botar o dedo no que é importante a gente saber. Cláudia Feitosa Santana, nossa colunista do Consciência no Cotidiano. Cláudia, beijo para você. De olho nas pesquisas científicas, a gente conversa na semana que vem. Beijo. Beijo, tchau.